muito, muito, muito calor aqui Olá companheiros tudo bom com você? eu sou a Ana a Ana Riz aquela e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a desinformação na esquerda fica comigo aqui no vídeo Ai, gente, é, é pra acabar, né? Bom, antes de começar, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem um barulho chato aqui, vocês vão me desculpando, mas é que tá muito, muito, muito calor aqui. Eu tive que ligar o ventilador pra conseguir gravar esse vídeo. Desculpem qualquer barulho, tá? Mas, companheiros... Eu queria falar com vocês uma coisa que é bizarra, ao mesmo tempo é engraçada, ao mesmo tempo é preocupante, sabe? Que é essa, essa desinformação grotesca que a gente encontra na esquerda de classe média, né? Esses setores assim que a gente chama de pequeno burguês, que eu não consigo nem entender da onde essas pessoas tiram. Esse tipo de coisa, eu quero falar de um de um Twitter que eu recebi aqui, sem pé, gente, sem cabeça, é uma análise, sabe? De tudo que está acontecendo entre Rússia, Rússia, Ucrânia, mas, gente, olha, é, eu não quero rir de ninguém, mas chega assim ser engraçado, sabe? Porque eu vou ler para vocês vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A OTAN é um ninho de serpente. Uma afronta à soberania e autodeterminação de cada país. Bom, autodeterminação é um termo, uma coisa que existe, mas que é usada de forma midiática, assim, para poder falar mal da Rússia. Acho que todo mundo já sacou isso, né? A forçosa expansão armamentista dos Estados Unidos. No território europeu é, em, e, em especial na fronteira com a Rússia, tem sido uma ameaça, uma ameaça constante à paz internacional. Peraí, aí. A forçosa expansão armamentista dos Estados Unidos no território europeu. Ok. Uma observação. A pessoa usou a palavra forçoso. Se a gente for olhar no dicionário, a palavra forçoso significa que é uma coisa inevitável. Uma coisa que, que você não tem como evitar. Você vai, é, vai acontecer, você tem que fazer. E a gente sabe que esse não é o caso. Os Estados Unidos não fazem isso porque é inevitável. Os Estados Unidos fazem isso porque ele é um país que tem essa política. A política de esmagar países atrasados. É, ficou um pouco estranha essa paz internacional, mas ok, vamos lá. O Washington manipula países como a Ucrânia, impondo seu jogo sujo de fomentar conflitos para saciar sua elite que vive nos dividendos da guerra. Que as tropas americanas voltem para os seus quartéis, diz a pessoa. O mundo está farto da falsa moral criminosa que o capitalismo impõe. As sanções contra a Rússia serão um fardo terrível ao povo russo. Gente, sanção pega, pega, pega em país pequeno. País precisa negociar com, com outros países para poder sobreviver. Acontece que a Rússia, ela não é um país pequeno, ela é um país imenso de território e de população. É um país que, se eu não me engano, tem 140, 150 milhões de habitantes. A Rússia é um país que sustenta o gás de 40% da Europa. Na verdade, há um exagero aqui. Essa sanção talvez doa um pouquinho no, no povo russo, mas não nessa intensidade que essa pessoa coloca nesse texto, porque a Rússia não é um país pequeno, o sanção é, pega muito em países como Cuba, Venezuela, o próprio Afeganistão, mas um país do tamanho de Rússia, Brasil, não sofre tanto com sanção. Uma hora essas sanções ridículas dos Estados Unidos, ridículas e assassinas, na verdade, elas vão perder o valor, o respeito, porque tudo espana, né? Mas voltando à Rússia, não sei se vocês sabem, mas a China já comprou o gás da Rússia. A Rússia não depende da Europa para nada. A Europa depende da Rússia, porque ninguém vai ter gás para suprir a Europa toda no inverno. Então, não é bem assim não, tá? Seguindo aqui. A guerra na Ucrânia será a repetição do que o povo iraquiano e sírio passaram? Não. Não será. Iraque e Síria são países diferentes da Rússia, né? Eles não têm a mesma força militar que tem a Rússia, por exemplo. E também Iraque e Síria foram invadidos pelo imperialismo, uh, a pessoa fez uma confusão aqui, quem está invadindo, quem invadiu o Iraque, quem invadiu a Síria, quem invadiu o Afeganistão, que ela não colocou no texto, a pessoa não colocou no texto, foi o imperialismo, quem está invadindo, entre aspas, a Ucrânia, é a Rússia, que não age, como, não atua como imperialismo, não. Ela está se defendendo para evitar que o imperialismo, através da Ucrânia, ataque ela. Mas a Rússia não tem a mesma política de destruição que tem o imperialismo. Para quem acompanha além da Globo News, acho que já está claro, né? Não dá para comparar Rússia com Estados Unidos ou Europa. A gente vê por esses países que, de fato, estão sendo massacrados. Não é nada comparável. Morreu pouca gente na Ucrânia, para dizer a verdade. Menos do que na tragédia de Petrópolis, no Brasil. E ninguém fala para você. Menos que o massacre do Carandiru. O massacre do Carandiru matou mais do que a Rússia precisou matar na Ucrânia aí a pessoa coloca uma pérola maravilhosa né enquanto a polícia do Putin prende os trabalhadores russos que se opõem à guerra e protestam nas ruas milhares de trabalhadores ucranianos se despedem de sua pátria e de suas famílias da onde essa pessoa tirou que a polícia do Putin tá prendendo o russo por se manifestar a favor da Ucrânia ou do que seja? Eu tenho procurado acompanhar alguns canais, né? Tipo Sputnik, RT e... Não, gente. Não tá tendo nenhum tipo de repressão russa contra os seus cidadãos, não. Eu não sei de onde essa pessoa tirou, mas... Deve ser das vozes da cabeça Porque isso não está ocorrendo Um horror fruto do capitalismo Sim, fruto do capitalismo Que é um sistema predador Não é nem o capitalismo, é o imperialismo né? Que é uma coisa assim mais violenta que o capitalismo né? Essa política que, que mata as pessoas Porque o pobre não serve mais nem para produzir Nem para trabalhar Aí a pessoa segue aqui, ó, levanta a voz, uhum. a questão é levanta a voz na rua, será? Se levantar na rua pelo menos tá bom, né? Levanto a voz com a de milhares de ucranianos, só tô vendo não nazista gritar, nazista e apoiador de nazista, é o né? que a gente vê é montagem, Dizendo que a Rússia Dona, tá atacando quando a gente sabe que eles gravam como se fosse cena de filme, né? Soldados russos voltem para casa. Soldados americanos não caiam na velha história. O americano tá lá com fome, consegue emprego no exército e ele vai pensar nisso. Ou ele, ele vai o exército ou ele vai ficar passando fome? Ele vai pro exército, né? Então ele vai cair na velha história que escolha ele tem que não seja essa pelo menos ele tem um convênio médico né não vai morrer a míngua então ele é obrigado a cair na velha história mesmo que ele não queira né bom seguindo somos todos trabalhadores eles que são os donos dos tanques que morram e se matem eles quem bom gente tem mais um pedacinho para finalizar a pessoa termina assim ó, o importante é entender que Biden é igual, dois líderes a serviço de suas elites, essa palavra elite gente, eu não sei da onde que a esquerda tira essa palavra aqui, ninguém sabe que diabo é elite, Para mim é nome de papel higiênico, tem um papel higiênico que chama elite, a esquerda adora essa palavra, porque a esquerda tem medo né, de falar burguesia, porque na verdade é burguesia né? Quatro mãos ensanguentadas que proclamam democracia aos quatro cantos da terra e vomitam mortos e refugiados. A pessoa coloca Putin e Biden e os presidentes imperialistas europeus que, que assassinam, palavra pesada eu sei, mas é verdade. Na África, no Oriente Médio e tem um massacre, massacre aí é massacre, no Iêmen... A pessoa pega essas pessoas, todas esses, esses chefes aí de Estado, esses presidentes, e coloca tudo no mesmo saco, como se o Putin fosse igual a esses outros. Gente, bizarro, sabe? Eu acho que ninguém nasceu sabendo e ninguém é obrigado a saber nada. Ninguém é obrigado a conhecer geopolítica, ninguém é obrigado a conhecer política, ninguém é obrigado a saber como são os presidentes de cada região, de cada país, de cada lugar, quem é oprimido, quem é opressor, etc. Mas sabe o que me surpreende? Que é assim, as pessoas é, dizem que o povo não estuda, que o povo é burro, né? eles usam esse tipo de palavra, só que se você for aqui no boteco e conversar um pouco com os tiozinhos Bebum, você vai perceber que esses tiozinhos bebuns, ou mesmo o trabalhador da limpeza, ou o trabalhador que está dentro do ônibus do entrou, ele não sabe o que é imperialismo e etc. Mas ele sabe do que se trata, sabe intuitivamente. Ele sabe o que é a favor dele e o que é contra ele. Ele não age como a esquerda. Ele sabe quem é quem no jogo do bicho. Eu ouvi essa expressão achei ele legal. Quem é você no jogo do bicho? Mas ele sabe quem é quem no jogo do bicho. Ele sabe que o Putin está do lado do trabalhador. Como ele sabe? Intuitivamente. Por quê? Porque a política é luta de classes. E nas outras classes, você consegue ver, é identificação, gente. O trabalhador sabe que a Rússia não é como os Estados Unidos, mas a esquerda não sabe. É interessante que essa mesma esquerda que escreve textos bizarros, sem pé e sem cabeça, que coloca Putin junto com Biden, junto com presidentes europeus, junto com Soros, junto com não, sim. o... Não, ucraniano tudo no mesmo saco, né, junto com Lula, junto com Dilma, junto com tudo, essas mesmas pessoas dizem assim que, ai, o povo não lê, por isso que o povo vota errado, como se eles lessem, gente, essa pessoa que escreveu isso, o que que essa pessoa lê? Eu não sei se ela escreveria isso se ela lesse, a não ser que ela lê Veja ou... Coisas da Globo, alguma coisa assim... Você ficar pregando que o mundo... Como quer, é? Que os livros vão salvar o mundo... Que a educação é o caminho... Não, gente... O caminho é isso aí que o Puxinho está fazendo... Enfrentar... E o povão... A classe trabalhadora que não lê... Sabe disso... O que salva é a revolução... O que salva é enfrentar o imperialismo Igual o Pochin está fazendo Se a dona esquerda de classe média Cirandeira de sapatênis Pudesse colocar um pouquinho só o sapato da humildade, né? Refletir um pouco De que ela não é superior ao povo Eu acho que ela ficaria bem mais agradável pro povão, né? Um monte de intelectual Sei lá do que então é isso gente Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui Muito obrigada a você que tem me mandado mensagens Eu fico muito feliz gente Por favor se inscreva no canal Comenta, dá like, compartilha Manda lá para o seu amiguinho cirandeiro de sapatênis Que acredita que a Rússia é imperialista Qualquer hora a gente faz um outro vídeo falando melhor sobre o imperialismo, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.